Ok? Isso aí. Mais uma aula de como a FUNESCO gosta de trabalhar com pronomes. Ok? Então, nós vamos resolver mais uma questão para vocês. Vamos lá? Então, a introdução dessa daqui era é a seguinte, pessoal. Vamos lá, pegar aqui minha colinha. A substituição das expressões de destaque por um pronome pessoal está correta nas duas frases, de acordo com a norma culta. Em. Então, nós vamos ter agora duas frases. E aí. Substituindo o termo destacado por um pronome né, Em cada uma delas E a gente vai ver qual está correta e qual não Vamos lá, Victor? Vamos lá As corporações deviam fiscalizar a prática profissional As corporações deviam fiscalizar lá. Beleza, certo? Deixa eu um um ratinho. Ratinho. As leis protegem os monopólios espúrios As leis protegem os Errado, né Tiagão? É. Aprendemos na aula passada, certo? Que o que Tiagão? Fala aí Quando eu tiver som nasal, quando o verbo terminar com som nasal Eu tenho que acrescentar ao lado do pronome a letra N Então as leis protegem-nos É isso okay. aí, vamos lá Letra B A concorrência promove o interesse da sociedade A concorrência promove-o Certo, né Tiagão? Vamos lá Aqueles que defenderão clientes. Aqueles que lhes defenderão. Aí, ó. O lhes. Lhes, galera. É que eu comento com o Thiago aqui. A Vunesp, ela gosta muito, muito de brincar com o lhes. Tá? Vimos até agora que temos os, os pronomes oblíquos O, que vai substituir o, o ele, né? O ele. O A, que vai substituir O ela. E temos agora o "le". O "le", galera, significa a ele, a ela. Então, ele sempre vai ser objeto indireto, porque ele vai ter uma preposição antes dele ligando com o verbo. essa preposição é... já está implícita nele. É. Okay. Toda vez que vocês virem esse "le", imagine dentro dele aqui <risos> um a", a, A, a ele, a ela. Tá? Okay. Ah, e uma coisa interessante para guardar. Sempre, sempre, sempre vai se referir a pessoas. Isso aí. No caso, com essa regra de pessoa, clientes, tá beleza. Porém, olha só, eu não tenho preposição aqui na original. É. Então, não caberia o les ali, beleza? Teria que ser os. aqueles que os defenderão. Que os defenderão, beleza? E aí tem que ser. O, o pronome aqui, no caso, tem que entrar aqui, porque eu tenho aqui, ó, o um termo atrativo. Certo? Então não poderia ser defenderão no defenderão ou não esqueçam isso. Tem que ser aqui mesmo por causa do que, que é atrativo. Certo, Thiago? Conjunções. Isso aí. São termos, termos, atrativos. termos atrativos. Então, letra B também não é. Também está errado. C, primeiro aqui. O governo fundou escolas de direito e de medicina. O governo fundou elas. Erradão, né, Thiago? Erradão. Como a gente viu na outra aula, ele, ela, eu são pronomes do caso reto, que só podem exercer função de sujeito, ok? Isso aí. E no caso ali está aparecendo como um objeto, não cabe nessa frase. Então poderia ser aqui, o governo é, fundou, aqui, escolas de direito, né? Então, fundou-as ou as fundou, certo? Aqui, né? <risos> Isso, é, é. escola é, de direito. É. Esse foi o problema aqui, tá gente? Era é a escola de direito, não era só o direito. Isso, escola de direito e de medicina. Então são elas, né? Elas. E aí o elas eu troco por as, né? E aí eu poderia, o governo as fundou, o governo fundou as. Tá? Nessa situação, não tem termo atrativo, não é uma, uma questão, uma frase interrogativa, não é uma frase exclamativa, nem optativa, então... Poderia colocar o pronome aqui, ou aqui, com o hífen ligado a esse cara aqui, beleza? Os graduados apenas ocasionalmente exercem a profissão. Os graduados apenas ocasionalmente exercem. exercem lá. lá. Errado, né? Exercem lá. O que aprendemos aqui. Né, Tiagão? Aprendemos aqui que quando tem o, o nasal. O fez, som nasal, o verbo termina com som nasal. Acrescentamos a letra N, N ao lado do pronome. Então deveria ser um exercem-na. Some... Some... Exercem-na. Same... Beleza? <risos> Vamos lá, letra D. Foram. Tor o... Torna. Oh, desculpa, desculpa. Torna os graduados mais cultos. Torna-os mais cultos. Certo. Beleza? Deu certinho ali, trocou graduados pelo pronome oblíquo os Isso aí, não poderia ser os torna mais cultos Porque eu nunca, nunca, nunca, em hipótese nenhuma, certo Tiagão? Eu começo uma oração com o pronome oblíquo, tá? Isso é errado, de acordo com a norma curta, beleza? A próxima, segunda, segunda frase aqui da letra D É preciso mencionar os cursos de administração É preciso mencionar lhes Errado, né? Então, eu não digo aqui, é preciso mencionar a eles. Né? Como eu falei para vocês antes, o lhes, o lhes, lhes, a ele, a eles, a ela, a elas. Tá? Então, nesse caso aqui está errado. É, e estaria mais errado ainda, porque cursos não são pessoas. Não é? Sim, é, eu então, tenho isso também. também. São pessoas. Os advogados devem demonstrar muitos conhecimentos. Os advogados devem demonstrá-los. Certinho. Certo, beleza? Lembra da regra. Tira o R, o R. Tira o R, R, R, R daqui colocou o L aqui juntamente com o pronome e usou a situação de forma correta. Oxítona terminada em A. Beleza? Vamos lá para a segunda. As associações mostram... Olha aqui, ó. Mostram a sociedade... O seu papel. Mostra à sociedade o seu papel. As associações mostram-lhe o seu papel. Tiagão, mas calma aí, Tiagão. Calma aí, calma aí. Você está falando que está certo, mas calma aí, calma aí. calma aí Você falou que mostram. Pô, mostram, tem a certa nasalidade. Mas não deveria ser um N aqui? E aí, Tiagão? Vamos lá. Como eu tenho aqui um, um objeto indireto, ok? Mostra a... Eles, a ela, a ele, a elas. Eu vou agora usar um pronome que exerça função de objeto indireto. Se fosse colocar N, eu teria que colocar somente se fosse um objeto direto, sem a preposição. Ok? Sem a preposição. Aí caberia no, na, nos ou nas. Como é um pronome que exerce função de objeto indireto, tem preposição, tem que ser o le e ali cabe, se encaixa, por quê? Se a gente analisar bem a palavra sociedade, sociedade só é composta por pessoas. Beleza? E outra, aqui ele não está falando, ó. As associações, elas... As, as associações não mostram a sociedade. Elas mostram, vamos dizer aqui, para a, para a sociedade, sociedade, o papel dela aqui, né? O papel dela, né? O que está sendo mostrado é papel. Isso. E não é Isso aí Então... As associações mostram a ela o seu papel. Certo? Certinho. Então, alternativa é. correta aqui, né? Letra E. Beleza, galera? Bom, esperamos que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos gravar mais uma, né, Vitor? Sobre uma. crase, ok, agora? Isso. E ver como, como a Vanessa de cobrar o assunto crase. Beleza? Já sabe, né? Se inscreve, compartilha, comenta, chama todo mundo pra curtir e pra... Para assistir também. É sério? Ah, e dia 27, 27 de junho agora, às 10 horas da manhã, estaremos na Rádio Panema de novo, I mais uma I vez. Isso. E agora o programa será de praticamente duas horas, só com a gente lá dando entrevista para os entrevistadores ali, né, para os locutores. E vai ser legal porque a gente vai falar sobre essa incompetência da redação do Enem, e ainda vamos deixar um espaço lá para dúvidas que possam surgir, ok? Bom. Então sintonizem. É. FM 91.1, OK? Rádio Panema. Já é. aproveitar fazer a propaganda, né? O som de causa. <risos> Belezinha? Valeu, galera, até a próxima.